M3 Matemática Multimídia apresenta Série Matema Oi gente, estamos novamente com vocês, com o Joãozinho, aquele menino terrível, com Sofia, aquela aluna aplicada e nossa gentil e simpática professora para contar mais uma das muitas histórias da matemática. Desta vez, eles vão discutir a história das equações cúbicas, era a época dos intrépidos navegadores que descobriam novas terras. Também na matemática aparecem personagens que fizeram grandes descobertas. Nossos heróis principais são Nicolau Tartaglia e Girolamo Cardano. Tartaglia e Cardano, matemáticos maiores, se envolveram em disputas e intrigas, tudo por causa da coisa. A coisa? O que seria a coisa? Logo veremos... O título de nossa história de hoje é Segredos, Intrigas e Equações Cúbicas. Com o desenvolvimento da trigonometria pelos árabes, voltou à tona um antigo problema grego que apareceu 400 anos antes de Cristo. Dividir um ângulo arbitrário em três partes iguais, Lá pelos anos de d.C., um célebre matemático árabe conseguiu reduzir o problema à solução de uma equação cúbica. A solução foi dada em termos geométricos e não se sabia exatamente o que era essa solução. Os árabes não trabalhavam com os números negativos e sua matemática era dissertativa, símbolos só para os números naturais. O que é esse negócio de matemática dissertativa? Os símbolos levaram mais de 500 anos para começarem a serem criados. Uma equação do terceiro grau era enunciada da seguinte forma, cubo e raiz igual a número ou cubo igual a raiz e número. Enunciadas desta forma, existem 14 tipos diferentes de equações cúbicas. Todas foram resolvidas por métodos geométricos. Mas os árabes não conseguiam expressar essas soluções em números. Assim, os árabes tiveram que deixar para outros esses estudos. E essa situação permaneceu quase inalterada até os tempos de Cabral. Poxa, professora, para você tudo começou com Cabral. Claro que não. Acabei de dizer que, mesmo as equações cúbicas, já preocupavam os árabes nos anos mil. Em 1200, a matemática árabe foi introduzida na Europa, tanto na forma de traduções, como livros escritos por europeus baseados no saber árabe. No entanto, muita coisa importante começou a acontecer na época de Cabral, era o tempo dos anos 1500. Bom, eu aprendi que naquele tempo Colombo descobriu a América. Pois é, e naquele tempo viveu uma pessoa muito importante, Leonardo da Vinci. Vocês já ouviram falar dele. Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, inventor e tinha muito interesse pela matemática. Esse da Vinci não é aquele pintor que pintou o retrato de uma mulher com um sorriso esquisito? Ah, agora eu lembrei. Não é aquela mulher que ficou sem graça porque soltou um... Não vou sequer responder, seu malcriado. Desculpe, professora, mas essa escapou. Vamos continuar. Leonardo da Vinci é uma das maiores figuras da história da humanidade. O quadro se chama La Gioconda mas o que nos interessa aqui é a matemática, não é mesmo, Joãozinho? Um fato interessante para a história da matemática é que ele fez dois amigos. É claro que deve ter feito muitos, mas nos interessa de modo especial dois deles. Um chamava-se Luca Patioli e o outro Fátio Cardano. Patioli e Cardano são dois nomes que vocês vão ouvir várias vezes em nossas histórias. Fátio Cardano era professor de geometria na Universidade de Pávia, uma das mais antigas da Itália. Fátio Cardano teve um filho que veio a ser uma das figuras mais excêntricas da história, Girolamo Cardano. E é o Cardano filho a figura que nos interessa. Foi médico, matemático, astrólogo e um jogador compulsivo. Ficou famoso por ter curado um bispo inglês de uma doença estranha, mas foi um fiasco como astrólogo. Previu vida longa para um rei inglês que morreu no ano seguinte. Cardano estudou avidamente a Sumaritmética, um denso livro de matemática escrito por Luca Patioli, o outro amigo de Da Vinci. Podemos notar que Cardano é uma personagem muito forte. Se Cardano era médico e não sei quantas outras coisas... Por que estudou o livro de matemática de Patioli? Estudava matemática por influência do pai e porque gostava. Nossa! Estudar matemática porque gosta? Eu, hein? Duvido. Naquela época, que é a de Cabral, vários matemáticos italianos estavam estudando as equações cúbicas. Como era difícil estudar o caso geral das equações do terceiro grau, dividiam em casos especiais. Um desses matemáticos era Nicolau Tartaglia que nasceu justamente em 1500. Tartaglia é um nome engraçado. É, na realidade Tartaglia era apenas um apelido, um tanto maldoso. Tartaglia em italiano significa gago. Quando era criança, Tartaglia recebeu uma facada de um soldado francês. Essa facada atingiu-lhe as cordas vocais. Tartaglia sobreviveu milagrosamente, mas acabou ficando gago. Então esse Tartaglia também vai entrar na história? Sim, Tartaglia e Cardano são personagens de várias histórias. Por exemplo, Tartaglia e Cardano descobriram o Triângulo de Pascal, 100 anos antes de Pascal. Na Itália, em todos os livros de matemática, o Triângulo de Pascal é chamado de Triângulo de Tartaglia. Mas essa é uma outra história. É, esses dois aí sabiam um monte de coisas. É verdade, mas guardavam o segredo das coisas que descobriam. Ué, mas por que guardar segredo? Para usar em disputas. Naquele tempo, os sábios italianos eram quase todos sustentados por ricos senhores e tinham que mostrar serviço. Uma forma de demonstrar sabedoria era desafiar outras pessoas propondo problemas para serem resolvidos e resolvendo problemas que lhe eram propostos. O vencedor de uma disputa ganhava fama e uma certa quantia em dinheiro. Já o perdedor caía em desgraça. Um desses segredos e uma disputa interessam a nossa história. Um matemático italiano, anterior à época de Cabral, tinha descoberto a solução de um caso crucial das equações cúbicas e a manteve em segredo. Mas um pouco antes de sua morte, contou o segredo para um de seus alunos. Esse aluno de posse do segredo desafiou Tartaglia para uma disputa. Mas o que o aluno ignorava era o segredo de Tartaglia. Ele também tinha descoberto a solução desse caso crucial. Tartaglia venceu a disputa e sua fama chegou aos ouvidos de Cardano. Quem diria que algumas equações poderiam ser armas de duelo? Após um breve intervalo para uma discussão, veremos as consequências dessa disputa. Série Mátema Série Matemática. E esse Tartaglia ficou famoso vencendo disputas? Sim, e foi assim que Cardano ficou sabendo de Tartalha. Além disso, Cardano soube que Tartalha tinha resolvido um caso crucial de equação cúbica, mas tinha guardado o segredo para usar em outras disputas. Já sei. Cardano, para conhecer o segredo, desafiou Tartaglia para uma disputa. Cardano era muito esperto e não entrava em disputa, principalmente porque não era professor. E assim, Cardano convidou Tartalha para uma conversa e insistiu muito para que ele contasse o segredo. Tartalia se recusou, mas Cardano continuou insistindo. Tartaglia então concordou, mas com a condição de que Cardano jurasse guardar segredo. Cardano assim o fez, jurou o segredo a Tartalha sobre o método de resolução da equação. Hum, já vi tudo. Cardano não guardou segredo. Ninguém guarda. É verdade, Cardano não guardou segredo. Mas a intriga é mais complicada. Tartaglia passou para Cardano, o modo de solução, usando versos enigmáticos. Assim, ouçam. Quando o cubo, junto com as coisas, se iguala a algum número, descobre dois outros que diferem do conhecido e faz como é usual que o produto seja sempre igual ao cubo da terça parte das coisas. Então, a diferença dos seus lados cúbicos, bem subtraídos, valerá a tua coisa principal. Não entendi coisa nenhuma. Mas a coisa que Tartaglia fala nos versos era o nome que era dado para incógnita ou raiz de uma equação. Que coisa medonha! Mas mesmo assim não entendi. Pois Cardano estudou duro e conseguiu entender. Depois que entendeu, continuou a estudar duro e resolveu todos os casos de equações cúbicas. Esses estudos levaram seis anos para serem concluídos. Seis anos? Esse Cardano devia ser meio louco, hein? Mas e aí, ele contou o segredo de Tartalha? Bom, enquanto ele trabalhava nos outros casos de equações cúbicas, Cardano ficou sabendo que um outro matemático italiano, do qual já falamos, já sabia como resolver o tipo de equação cúbica análoga de Tartaglia. Sentiu-se então desobrigado com o juramento feito a Tartaglia. A seguir, publicou um importante livro em latim com o título Ars Magna, ou Arte Maior. No livro ele descreve a solução de todos os casos de equações, incluindo o caso crucial descoberto por Tartaglia. Um ponto importante é que Cardano incluiu no livro também as soluções das equações de quarto grau, descobertas por seu assistente, Ludovico Ferrari. O livro Arte Maior de Cardano é um dos marcos da história da matemática. O que aconteceu quando Tartaglia soube que seu segredo tinha sido revelado? Ficou furioso, denunciou Cardano em público por quebra de juramento e o desafiou para uma disputa. Como acontece sempre, acho que ninguém deu bola. É verdade. Cardano ignorou os protestos de Tartaglia e tudo ficou por isso mesmo. Mas ficou a questão. A atitude de Cardano foi ética ou não? Sei lá, professora. Mas e aí, o que aconteceu? Então, instigado por Cardano, seu aluno Ludovico Ferrari desafiou Tartalha para uma disputa. Nossa, esse Cardano era uma pessoa maldosa. É difícil julgar, mas, como já foi dito, era uma pessoa extremamente excêntrica. Ah, isso eu já sabia. Qualquer pessoa que estuda matemática porque gosta, tem que ser meio fora dos eixos. Mas, Tartaglia aceitou ou não o desafio? Achando que Ferrari era uma pessoa sem importância, ele não se interessou pelo desafio, a menos que o próprio Cardano participasse. Pelo rumo da história, me parece que Cardano não aceitou, não é? De fato, mas em 1548, ofereceram para Tartaglia o cargo de professor em uma importante universidade com a condição de que aceitasse o desafio do aluno de Cardano, Ludovico Ferrari. Aí o Tartaglia ganhou? Já estou começando a achá-lo simpático. Pois não ganhou. Lembre que Cardano tinha colocado em seus livros as soluções das equações de quarto grau que foram descobertas justamente por Ferrari. Como Tartaglia não tinha absorvido esse assunto, Ferrari insistiu nesse ponto e ganhou a disputa. Tartaglia ficou ressentido com Cardano pelo resto da vida. Ah, fiquei com pena do Tartaglia. Pois é, mas de qualquer maneira a fórmula de resolução das equações do terceiro grau é chamada de fórmula de Cardano-Tartaglia. Além disso, tanto Cardano como Tartaglia são conhecidos por terem estudado os outros temas importantes. Mas isso é assunto para outra história. Puxa, professora, quantas histórias tem a história da matemática, hein? Muitas, muitas, Joãozinho! Falamos aqui da história das equações, mas somente das contribuições de Tartaglia, Cardano e Ferrari. Observe também que só falamos das equações de terceiro e quarto grau. Como seria a história das equações de quinto grau? Hum, mas esta também é outra história. Série matemática uma criação M3 matemática multimídia. Este programa faz parte da coleção M3 Matemática Multimídia, uma produção da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, desenvolvido com recursos da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, podendo ser difundido livremente, desde que citados os devidos créditos. Roteiro de César Las Fernandes. Revisão. Professor Samuel Rocha de Oliveira. Locução. Alessandra Romano Rachid. Paulo Eugênio Barbosa. Lucas Schwab e Rosana Stefanoni. Edição. Renata Gava. Mixagem. Sandro Dalla Costa. Direção. Renata Gava. Coordenação de Mídias Audiovisuais. Professor Eduardo Paiva. Coordenação Geral. Professor Samuel Rocha de Oliveira.